história da Rosane é interessante, porque ela, ela ela exatamente ela não estava em casa, não estava com a Orgonite, né? Então, conta aí pra gente essa experiência. Assim, o resultado com essas duas senhoras que eu apliquei na rua foi muito rápido. A primeira moça que estava totalmente assim desacordada, né? Assim, o um rapaz segurando ela para ela para ela parar sentada, ela foi voltando, ela foi voltando e a cor foi voltando, ela falou: "Nossa, eu tô me sentindo melhor". Mandei e fui embora, e entrei no mercado, comprei umas coisas, tô saindo, o rapaz do caixa assim, nossa, a mulher caiu ali, bateu com a cabeça no chão, tá horrível. E eu falei, nossa, du duas no mesmo dia, que não faz nem 15 minutos que eu larguei uma, e aí eu caminhei, ia passar por ela, né? ela caminho de casa, falei, posso apoiar, né? posso ajudar? E eu fiz o mesmo processo com ela. E foi isso, cinco minutos, né só dei uma alinhada nos chakras, ela já abriu, aí ela começou a conversar comigo e foi assim, muito rápido, muito rápido mesmo. Não teve nenhum ambiente né, de preparação, nem nada, foi ali, na emergência, e elas responderam muito rápido mesmo. E aí, aquele dia foi muito interessante, não é? Porque o que, que eu penso na hora E você fala assim: nossa, será que dá para fazer? Dá para fazer reiki, dá para fazer outras coisas, dá para fazer enriquecer também, né?